Carta do desejo. Ok. E vamos complementar com mais cartas. Quatro de ouros e as de paus. Ok. E já vou trazer também uma mensagem do oráculo. Carta do Sol. Ok. Câncer. A Carta dos Desejos fala de uma vontade muito grande por encher a sua tigela. Talvez você tenha caminhado em busca desses desejos de forma focada, com muito esforço e certezas. E isso te deixou apegado de um jeito a tentar controlar uma situação que você queria muito, mas por algum motivo maior, você acabou perdendo o controle dessa situação, ou perdeu o desejo por esse algo, ou por essa pessoa, mas ao mesmo tempo não consegue soltá-la, mesmo que esteja escorrendo, entre os seus dedos como grãos de areia. Porque, porque eu falo de perdas. Porque em seguida temos a carta as de paus, que é a carta do recomeço, novas oportunidades chegando. Desde que você solte essa situação. Porque eu recomeçar pode envolver essa mesma pessoa ou essa mesma situação em um momento melhor, onde ambas partes amadureceu, Ou também, pode ser um recomeçar com a base mais firme, estruturada. Porque essa construção antiga não aguentaria subir um novo andar, compreende? E a carta do oráculo é a carta do sol, que fala exatamente disso. Não depender de um desejo, de uma pessoa ou de uma situação para se sentir bem. Porque nada é tão fixo do que você mesmo. Então, em dias escuros, vou até completar com a frase do oráculo. Em dias escuros, coloque o sol de volta no seu céu. Se nada parece favorável, esteja você ao seu favor, tá bom? Gratidão.